Eu comprei uns boletos aqui da loteria, mas eu não tô entendendo muito bem. Esse aqui eu não entendi nada, então eu não sei se eu ganhei, se eu não ganhei. Mas esse aqui, eu acho que essas palavras tem que ter todas essas letras. E se for isso, eu acabei de ganhar 25 dólares. D, A, B. D, A, B, 25 dólares. Eu acho que é isso, não sei. Acabei de ganhar de novo na loteria. Eu achei aqui, ó, tinha que pegar esses números e achar aqui. Achei 49, 15 dólares. E o ticket dessa loteria foi 10. Tá bom, né? Acabei de comprar essa raspadinha e já ganhei 2 dólares. E a raspadinha me custou 1 um dólar, tipo... Que ótimo!